Neste caso, a gente vai incluir cinco componentes, começando com a construção civil. Né? A descrição pode deixar em branco, que a gente vai preencher agora. Clica aqui no menu componente sim, yes. E aqui a descrição vai ser prédio e alvenaria A área vai ser de 3.000. Unidade vai ser metros quadrados, estrutura vai ser alvenaria, o revestimento vai ser outros, o pa a pavimentação vai ser blocos de concreto, o estado vai ser bom, a vida útil do imóvel da construção civil, perdoe. Vai ser vinte anos. A vedação é nenhuma. A pintura é esmalte. A cobertura é alumínio. e até. A idade é seis anos. Pronto, feito isso, a gente vai. recluir. Agora, em outra. Acho que a segunda vai ser máquinas. Vem que novo também. os componentes, eu venho aqui atualizar, confirmo os dados, pronto. Feito isso, eu registrei o imóvel, agora eu vou inserir o imóvel pesquisado,